Sabe que é um o yeah. Então vamos viver uma vidinha de casal. Eu confesso que é difícil pensar nisso tão real. O tempo passa e nós ficamos tá juntando na praça. Bebe você se prepara. Que o cara fica um pouco com você. Aqui. Eu tenho algo pra falar e é bastante importante, então presta atenção. O nosso amor vai além do game over. Sempre que eu olho pra você não vejo um over. Mas tudo isso não tem nada a ver Tudo que eu quero é ficar com você Sei que nossa mena só naquele dia linda Vem pra cá, vamos ser mais que amigos Mais que amigos Me conta o que aconteceu entre a gente Pra ser tão bom Na nossa relação Então vamos ver uma vidinha de casal Eu confesso que é difícil pensar nisso tão real O tempo passa, na cidade não tô na praça Bebe só se você prepara Que eu quero ficar um pouco com você aqui, aqui. Com você aqui O nosso amor aqui. vai além do guinio over. Sempre que eu olho pra você não vejo um over, Mas tudo isso